É o de diretor É o igão na voz, na voz, na voz É o igão na voz Ó, eu aprendi a viver de positividade Tudo é possível, basta acreditar Eu vou pra cima com muita garra e coragem Sem minha capacidade, onde eu posso chegar? Cansei de negatividade Muita gente que só pensa em andar pra trás é. São de verdade fecham sem pensar E fama, purezas reais E o sucesso tá aí A glória tá por vir Juntando minhas forças, vou pra lutar Eu sei, eu vou conseguir Eu vou acreditar em mim Porque se for para pra ver Essa é a minha luta tá. yeah, yeah, Eu tô vendo vários aí Paga pra ver Pode rir, mas não desacreditar não Sou sonhado e um dia posso vencer Ainda vou ser superação oh, a esperança é a última que morre Vai na luta que a vitória é isso mesmo Bato no peito, tô fazendo o meu corre Quem não faz acontecer vai ter que ver acontecendo A esperança é a última que morre Vai na luta que a vitória é isso mesmo Bato no peito e tô fazendo o meu quem não faz acontecer vai ter que ver acontecendo. Vai ter que ver acontecendo. Vai ter que ver acontecendo. é o igão na voz.